não não A gente tem dificuldade de perdoar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges E Jesus como o Cordeiro de Deus foi sacrificado pela gente Para que em nosso lugar a gente recebesse esse perdão O papel que a gente tem daqui em diante é permanecer firme Por exemplo, perdoando uns aos outros e mesmo quando a gente pedir perdão, reconhecer os nossos deus, a gente vai errar de novo. Aí a gente vai ter que perdoar de novo. Quer dizer, se não existe perdão, então não existe esperança. Talvez a pergunta aqui fique para a gente mesmo, de onde a gente tira forças? Uma ideia talvez é se lembrar de onde a gente veio. E aí as ervas amargas, elas representam a amargura né, do Egito. E a água com sal são as lágrimas no Egito de um tempo em que a gente vivia no mundo uhum. sem Deus. Se alguém que, que mora comigo deixa ah, o fogão acesa o dia inteiro e eu chego e tá acesa tipo, pode queimar as pessoas, só vai acumulando, né? Eu vou ficando com mais raiva e eu não quero ver a pessoa, eu não quero falar. A maldade ela vai consumindo por dentro, né? Você começa a não ver mais como Jesus foi. Como é que pode um pai se agradar e moer o filho, né? Mas talvez porque o resultado disso era poder gerar perdão, né? ver como o Pai, vê como Jesus vê, né? Esse foi um dos papeizinhos que eu escrevi para tirar lá em casa. De Opsia, fingimento, né? Que seria esse fermento, assim, tirado. Adoram bastante a gente, né? Quando você sabe que é alguém próximo, você que te traímos, né? Mesmo sabendo, ele continuou, né? Ele escolheu quem era pra ele, já julgou. Ele escolheu os dois e escolheu eu tava eu acho que quando você está sonolento você não tá bem dormindo você está sonolento e eu vi uma voz assim vamos por fé comecei a orar então isso me deixou pensativo, eu queria muito era compartilhar aqui nesse momento eu tenho um lado tábulo para mostrando o, de mim, o que são trevas aí né? dentro de mim e muitas vezes tem essa essa falta de fé de tipo Deus tá cuidando O mundo não põe o reino de Deus no lugar por isso que essas coisas acontecem Sim. E o mundo todo momento tentando a gente deixar a gente ansioso com medo preocupado por um nada meu, né? Que ele partilhou e falou que dá vontade de pegar o cara e matar ele aos poucos. Não somos nós que temos que fazer a justiça né, em relação a isso. Se a gente não tiver. Entre isso, a gente não tem esse coração, a gente vai querer destruir o cara mesmo. A gente usa essa vida que tem aqui para gente conhecer o Pai e o Jesus, não deixar o nosso coração endurecer e buscar a alegria de estar com o Pai um dia, né? A alegria de um novo céu e de uma nova terra, graças a Deus. Esse é o corpo de Jesus, que nos limpa de todo pecado. E que nos faz... Terra boa, era a terra de maldição, e transformou em terra boa. Isaías 53 Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e com de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e os nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca como o um cordeiro. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante aos seus pós assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moelo, fazer enfermar, quanto a sua alma se pudesse por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe daria a perante de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto quanto derramou a sua alma da morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Irritação, irritação. Então pode jogar. Te ajudo. Vou te ajudar, tá? A competição entre os irmãos. Toda ira e toda falta de busca que é pega. Então pega dois mãe. Esse, aqui é quem, então. Esse daqui é o inveja. Tá. São as pessoas ruins. Tá, todos nós então estamos nesse pedaço. Vamos lá, pode levar. Nossa, lá. Pode. Esse daqui é o assassino. O homicídio? Tá bom, tá bom. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!